Oi pessoal, dando continuidade aqui à nossa disciplina, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue preparar um banco de imagens no formato coco, e nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue utilizar esse banco de imagens para fazer o nosso treinamento de redes neurais, redes neurais convolucionais, utilizando um algoritmo chamado maskrcnn, e a gente vai aprender a fazer isso de forma online, no Google Colab, ok? Ou seja, vocês vão precisar instalar nenhum aplicativo no computador de vocês. É, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é, compartilhe os vídeos, sempre, sempre a gente está postando muito material legal aqui no canal. E vamos começar. Aqui, pessoal, é, nós estamos aqui dentro da minha pasta do Google Drive, onde a gente tem a minha pasta raiz, que eu chamei aqui de Projeto Maracujá, ok? E só relembrando, dentro desse Projeto Maracujá, eu coloquei aqui uma pasta chamada Input, que contém aí imagens para criar o nosso banco de sintético de imagens. né? E tenho aqui também dois arquivos, um arquivo que é Criar Banco de Dados Sintético, que é o qual a gente aprendeu a utilizar na última aula, e tem esse outro arquivo aqui chamado Treinamento Máscara rcnn, né? que é o qual nós vamos utilizar na aula de hoje. ok? Mas revisando um pouquinho sobre a última aula, nós colocamos essa pasta aqui chamada Input, a partir dessa pasta chamada é, input a gente conseguiu criar nosso banco de dados sintético por meio deste arquivo aqui ó, criar banco de dados sintéticos né só para a gente ver como que tá esse arquivo aqui seria o nosso arquivo Google Colab a gente aprendeu a dar os plays aqui para a gente ativar né o nosso para ligar o Google Colab com o Google Drive, aqui para indicar qual que é a pasta de trabalho, aqui eu coloquei 12 mil imagens para treinamento, mil imagens para validação, coloquei para ter no máximo cinco fotos de maracujá por imagem, coloquei o tamanho de imagem aqui de 320 por 320. E deixei aqui né, o aplicativo de forma que ele rotacione essas nossas imagens PNG, mude o tamanho da escala delas que vai aparecer nas nossas imagens de treinamento e validação e também mudar o brilho. Né? E só dando play aqui a gente vai conseguir de forma automática criar duas pastas. Uma pasta que seria essa, treinamento, e outra que seria essa pasta validação. Então aqui na pasta validação né, e na pasta treinamento a gente tem as nossas imagens que nós vamos precisar aí. E para a gente verificar a eficiência da nossa rede, eu criei uma outra pasta chamada teste. Então vocês podem criar uma pasta chamada teste e dentro dela vocês podem colocar algumas imagens de maracujá. Eu utilizei algumas das últimas imagens, né? eu escolhi aqui algumas imagens aleatórias daquele conjunto de dados que eu mandei para vocês também, né? é, naquela hora que a gente deu o vídeo em fotos. Né? Então todo esse material vocês conseguem fazer o download aí de forma online. Então eu, fiz, eu coloquei essas imagens dentro dessa pasta teste e no final a gente vai verificar se as redes neurais conseguiram identificar os maracujás aqui dentro dessas imagens. ok? Então nós vamos voltar aqui, Projeto Maracujá, né? na verdade eu vou lá nessa rotina aqui agora, que é treinamento, máscara e cnn, vocês vão conseguir fazer o download desse arquivo aqui na descrição do vídeo e dando um clique duplo aqui nós vamos conseguir né? vir numa opção onde nós vamos abrir o Google Colab. Então nós temos aqui esse arquivo, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? como sempre, é vir aqui, ó, ambiente de execução, Vamos vir aqui, ó. alterar o ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução. E vamos colocar aqui, ó, acelerador de hardware, e vamos escrever GPU, vamos pôr aqui no GPU. E vocês nunca devem esquecer disso, porque fazendo isso, o nosso treinamento ele vai acontecer de uma forma muito mais, muito mais, muito mais rápida. Né? Vocês podem até brincar aí fazendo treinamento, colocando aqui GPU e as outras opções para vocês verem a diferença que a gente vai ter no tempo de treinamento. Então eu coloquei aqui ó, GPU, depois de fazer isso eu vou é, ligar, né, associar meu Google Colab com meu Google Drive, vou dar o um play aqui, apareceu esse link, basta eu clicar em cima do link, vou copiar, vou clicar em cima da minha conta, do Gmail. Depois a gente vai vir aqui a permitir, né? permitir o Google Colab acessar o Google Drive e vou copiar esse código. Depois de copiar esse código, eu vou colar aqui nesse espaço e vou dar um enter. Ao fazer isso, a gente associou então né, o nosso Google Drive ao nosso Google Colab, ok? Depois de fazer isso, eu vou indicar qual que é a pasta onde está a minha pasta raiz, a pasta onde eu chamei projeto maracujá, né? então vocês colocam aí um endereço dessa pasta que vocês criaram no Google Drive de vocês, vou dar um play, ao fazer isso já vai reconhecer essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho, e aqui nós temos muito, algumas coisas que a gente precisa instalar para o nosso programinha funcionar, né? então vou dar o um play aqui, ele vai fazer o download de todos os algoritmos envolvidos aqui no Mask RCNN. Vai fazer o download desse arquivo lá no GitHub e já vai colar dentro da nossa pasta raiz. E depois eu vou instalar essas bibliotecas aqui: o NumPy, o SciPy, o Pillow, né? Então a gente tem que esperar para instalar. Vai demorar um pouquinho. Agora, pessoal, nós conseguimos então instalar esses vários pacotes. Se nós fomos descer aqui dentro da rotina. A gente vai ver que teve alguns erros, né? Falando que uma determinada versão de pacote não é compatível com a versão de outro pacote E isso é uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar quando a gente está instalando isso no computador da gente né? Porque a gente precisa ficar procurando essas versões de um pacote que é compatível com o outro pacote né? Mas aqui dentro aqui do Google Colab ele mesmo vai tentando fazer downloads aí de outras versões a fim de chegar nessa compatibilidade então isso daqui facilita muito a vida da gente, né? Então vocês conseguem ver, tem umas mensagenzinhas de erro ali, mas ele mesmo conseguiu se autoajustar. Depois vou dar um outro play aqui, né? Que ele vai ativar mais algumas funções necessárias. Beleza, deu tudo certinho. Vou dar aqui, ó, um outro executar aqui, né? Aqui tem alguns comandos que vai ativar algumas bibliotecas, muito importantes. Prontinho. É, por um motivo que eu não sei qual Às vezes dá um erro aqui é, E quando a gente executa algum outro comando A gente volta lá em cima e esse erro deixa de aparecer né? Então eu vou vir aqui, vou executar de novo Vamos ver se vai aparecer Aí, agora não apareceu o erro Eu não sei por que, que isso está acontecendo né? é, Mas beleza, apareceu o erro aqui Vou executar aqui embaixo, direitinho Aqui, nessa função, a gente não precisa mudar nada, nesse caso, porque eu tenho apenas... Eu estou querendo discernir o que, que seria a nossa classe, que é maracujá, do que, que é o fundo, né? Então, a gente tem duas classes diferentes, maracujá e fundo. Então, eu coloco aqui a um mais um Se caso eu utilizasse um exemplo, onde eu quisesse predizer diferentes coisas, né? Por exemplo, um cachorro, um gato... É... E um leão, por exemplo, dentro de uma imagem. tem essas três classes. Então, aqui seria 1 um mais 3. Né? Um do background e 3, que seria o número de classes que a gente quer predizer. Então, essencialmente, a gente precisa mudar só isso em algumas situações, aqui dentro do algoritmo, e é a dimensão da nossa imagem na nossa amostra de treinamento e validação. Né? A gente está trabalhando com a imagem de 320 linhas por 320 colunas. Né? Então, aqui está certinho, compatível com as imagens que a gente tem nos nossos arquivos de treinamento e validação. Se vocês trabalharem com uma resolução maior ou menor, teria que alterar aqui. O resto, nós temos alguns outros argumentos que são muito importantes, mas não são essenciais, né? Para a gente conseguir resolver o nosso problema. São alguns argumentos que vale a pena vocês brincar depois, colocar outros valores, né? Fazer uma pesquisa mais profunda para saber para que cada um desses argumentos serve, tudo bem? Então, a gente vai dar o play aqui, beleza? É, nós já carregamos a informação das nossas redes... Aqui tem várias outras funções muito importantes para o nosso pacote funcionar, né? É, aqui, se vocês fizerem do jeitinho que eu indiquei para vocês, né? De criar uma pasta raiz, chamar essa pasta raiz lá em cima, é, esse comando aqui, ele já vai fazer de forma automática, né? Carregar todas aquelas imagens de treinamento e validação aqui dentro do nosso Google Colab. Né? Então, não precisa mudar nada caso vocês façam tudo da forma como a qual estou indicando. E aqui ele vai até mostrar algumas imagens aleatórias do nosso treinamento, da nossa validação, só para demonstrar né, que a gente conseguiu fazer tudo de forma correta. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, que são imagens da nossa amostra de treinamento e validação. Na primeira coluna a gente tem as nossas imagens lá de treinamento, aqui na outra a gente tem as nossas máscaras. Né? E como a gente tem uma única classe, apareceu aqui a nossa máscara em uma única coluna. Se eu tivesse várias classes, como por exemplo, maracujá maduro e imaturo, ia aparecer aqui as máscaras dos maracujás maduros e aqui dos imaturos, né? Então a gente tem aqui três amostras tiradas aleatoriamente do nosso banco de treinamento e aqui do nosso banco de validação, né? Isso é bom só a gente ver com o que a gente está trabalhando, que carregou tudo direitinho. O próximo passo é nós criarmos o nosso modelo Mask RCNN. Então já tem a funçãozinha aqui pronta, só dá o play. Quando a gente faz isso, nós estamos então ativando, né essa função, criando, na verdade, o nosso modelo. Aí aparecem algumas mensagenzinhas aqui de warning, de perigo, mas não precisa preocupar, né? É, aqui é uma parte muito importante. Nessa parte aqui, nós vamos indicar para a nossa rede, né? Para o nosso algoritmo, para o Google Colab, o que, é que a gente quer. Se a gente quer iniciar os nossos pesos, né? Utilizando um banco de pesos sinápticos já treinados, como o Coco, por exemplo, né? Ou se a gente vai querer utilizar, começar a partir de uma, do ImageNate, né? que são alguns outros pesos assinados que a gente tem também, de outros modelos que já foram testados. Ou se a gente quer partir de uma rede que a gente já iniciou um treinamento, que a gente escreveria aqui no lugar do Google Leste. Né? É, então, nós vamos carregar aqui, ó, vou descrever pouco. Ao fazer isso, ele vai fazer o download então, desses pesos pré-treinados, vai salvar isso lá no nosso Google Drive. E o nosso aprendizado começará a partir desses pesos sinápticos. É, enquanto vai carregando aqui, é muito importante a gente falar sobre algumas possibilidades, né? É, nós podemos então congelar, né? É, esses pesos sinápticos associados aí às nossas camadas convolucionais de forma que é, os pesos eles não se alteram. Né? E a gente treinar só as últimas camadas, que seriam aquelas camadas full conectadas, né? a gente já falou isso em outras aulas, a fim de fazer com que essa última camada ela consiga associar a saída que nós teremos, desses nossos filtros proporcionais, né? com os nossos objetos de interesse. Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a gente possibilitar a rede treinar todas as nossas camadas, tanto as convolucionais quanto as finais. Né? É, uma estratégia muito utilizada é a gente congelar nessa né, camada convolucional, todas aquelas camadas iniciais e treinar apenas as últimas. Né? Uma vez que fazendo isso a gente ganha muito tempo no nosso treinamento. Para fazer isso, basta a gente vir aqui na frente de camadas e escrever cabeças, reads, né? Que a gente vai treinar só as últimas camadas, né? É, e se nós escrevermos ao lado read, nós escrevermos ao toda a gente vai treinar todas as camadas. Então a maioria dos artigos, dos trabalhos, eles treinam só as últimas camadas. E a gente vai fazer isso aqui. E o que mais eu preciso informar? Um número de épocas que eu quero treinar. Né? Eu quero utilizar aqui 50 épocas de treinamento Então eu vou vir aqui, né? escrevi aqui 50 O que, que acontece, pessoal? O meu Google Drive, né? é, ele não é pago né? Então eu tenho apenas 15 GB de memória é, Então é muito importante Para que eu consiga armazenar todos os meus de Todas as minhas épocas Eu imaginar né? é, quantos gigas eu preciso ter eu estou fazendo aqui 50 treinamentos, né? então eu tenho 50 e multiplicar por 250 MB aproximadamente, né? que é o peso que a gente tem, é, do, de cada matriz, né? de cada peso sináfico treinado, a cada época a gente tem 250 MB, né? que o nosso objeto vai ocupar na memória, eu vou ter aqui algo próximo de 12 GB e meio. Então eu conseguiria rodar aqui essas 50 épocas. Se eu já tiver com a minha memória muito gasta, né, já com outros objetos, a gente pode utilizar uma estratégia. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar aqui 10, aí eu faço treinamento né, de 10 épocas, depois dessas 10 épocas eu posso lá no Google Drive apagar os pesos sinápticos das 9 primeiras épocas, depois fazendo o treinamento de, e colocar aqui 20, aí a gente vai começar, né, Escreve aqui, ó, LAST, então já vai começar o treinamento utilizando os dados, né, da última, da décima época anterior, né, se eu escrever aqui LAST. Aí eu executo aqui, posso executar aqui com o número 20, aí ele vai começar, então, vai carregar o peso do décimo treinamento e vai em 20 épocas, né. Depois a gente pode ir no Google Drive e apagar, então, todos os que deixando apenas o peso correspondente à nossa vigésima época. Aí a gente voltava aqui, ia nileste, né? ia carregar, então, o último peso treinado e a partir dele a gente ia, por exemplo, até o 30. Então essa é uma opção muito boa da gente utilizar quando a gente tem limitação de memória, beleza? Já que a gente pode iniciar o treinamento e depois voltar começando a partir do momento onde a gente terminou. a gente vai apagando os pesos sinápticos que foram salvos no nosso computador para diminuir o espaço gasto aí, o espaço ocupado pelas nossas memórias, né? Mas eu vou deixar aqui 50, vou deixar aqui reads, eu vou então congelar, né, todas as minhas camadas convolucionais, eu vou atualizar os meus pesos apenas das últimas para me associar então, né? Tudo aquelas características, né, que foram geradas pelas nossas redes convolucionais e associando isso, né, com nossa característica de saída. Então, só basta eu vir aqui dar um play e aguardar. E agora é só esperar um pouco. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para gente verificar quantos minutos que demorou para fazer os treinamentos e olhando aí, né, como que tá as taxas de acerto no que a gente está andando aí essas 50 épocas de treinamento, ok? Aí, pessoal, agora já acabou aqui o treinamento, né? É, nós temos aqui então as nossas 50 épocas. E conseguimos ver que demorou 61 minutos e meio, né? Ou seja, uma hora. uma hora né? aproximadamente para a gente conseguir fazer todo esse treinamento. É, caso nós utilizássemos nosso computador, esse tempo seria muito maior, né? principalmente se a gente tiver uma placa de vídeo legal. E aí isso até traz uma reflexão muito legal sobre placa de vídeo, porque o que possibilita esse treinamento de forma muito rápida é algo que a gente chama de aceleração para o GPU. Né? Então a gente tem que um acelerador de R que seria o GPU. É, e esses algoritmos né, são muito desenvolvidos para possibilitar aproveitar esse aceleramento por GPU em placas da NVIDIA. Né? É, então, quando a gente for comprar um computador né, com fins aí de trabalhar com redes neurais convolucionais Sempre é bom a gente pensar em comprar um computador com uma placa de vídeo boa, né, que possibilite esse essa aceleração por GPU, uma placa da Nvidia, né, que se for uma outra placa de um outro modelo ou melhor de uma outra marca, aí para a gente conseguir usar essa aceleração por GPU a gente precisa utilizar mais alguns algoritmos adicionais, né, instalar alguns pacotes adicionais que talvez torne a nossa vida um pouquinho mais difícil. Mas então nós temos aqui né, os nossos resultados é, associados aqui aos nossos 50 treinamentos. Eu vou copiar isso, então, CTRL-C, vou colar em um arquivo TXT, CTRL-V, vou selecionar isso aqui, CTRL-X, vou colar isso no Excel. É, ao fazer isso, né, a gente consegue passar para o Excel sem nenhuma formatação, o que nos auxilia a fazer alguns gráficos para a gente estudar o que está acontecendo, né? Então, inicialmente, eu venho aqui a dados, texto para coluna, é... delimitado, avançar e vou colocar aqui espaço. Então, tudo que tiver espaço, eles vão separar, beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida, né? A gente sempre tem uma linha com os nossos dados e uma outra aqui indicando a época. Então, eu vou vir aqui eu vou... Ordenar aqui do maior para o menor, né? Essas informações aqui embaixo não nos servem para nada, eu posso apagar, né? Ela indica para a gente o nosso treinamento que vai de 1 até 50. E aqui a gente consegue acompanhar as nossas funções de perda, né? A gente vai fazer uma aula só com funções de perdas, é, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que significa cada um desses valores, né? Então eu posso vir aqui, vou selecionar os nossos valores e posso vir aqui, ó, inserir linhas, isso, então a gente tem um gráfico que a gente consegue acompanhar o que está que acontecendo, né? com o nosso erro aqui na hora de plotar máscara, né? para melhorar aqui a nossa visualização, eu vou vir aqui, selecionar dados, editar, nome da série, vou colocar aqui, ó, mask loss, ok. E a gente pode também adicionar aqui outras informações, né? selecionar dados, adicionar, Nome da série, vou fazer aqui para essa caixa delimitadora. E vou selecionar aqui esses valores. Ok. Vou adicionar agora uma outra máscara para isso daqui. E vou selecionar os valores. Ok. E... Vou adicionar aqui só mais uma e tá beleza, né? Então o que, é que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver é, o que é está que acontecendo aqui com o nosso erro na medida que a gente está aumentando as nossas épocas aqui, né? Que a gente está avançando as nossas épocas de treinamento. O que a gente consegue ver? O que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver que a gente teve uma redução da taxa de erro muito grande aqui no início, mas depois de um determinado momento a gente pôde prosseguir aqui com o nosso treinamento, que a gente não teve uma redução muito grande no nosso erro. O nosso erro aqui, a gente tem na linha azul o erro associado às máscaras que são colocadas sobre os nossos frutos, aqui seria a caixa delimitadora, e aqui seria o erro na nossa classificação, né? De forma geral a gente consegue ver que quando nós tínhamos aqui é, 19, né? é, a nossa época de número 19 ela possibilitou um resultado razoavelmente bom. Né? Foi um dos menores valores que a gente vê aqui para o erro da nossa massa, foi um dos menores valores que nós tivemos do erro né? da nossa caixa delimitadora e da nossa classificação. Então, eu posso considerar aqui apenas o meu peso sinápticos, né? Do minha época 19, para a gente fazer a nossa classificação, né? E posso afirmar que é, até a nossa época 19, a gente foi tendo uma queda. Até um determinado momento, né? Que nosso erro deixou de cair e se estabilizou, né? Se estabilizou e em alguns momentos teve tendência até a aumentar, ok? Então, pessoal... É, eu vou vir aqui nessa minha pasta raiz, que é essa pasta que eu chamei de projeto maracujá. Vocês podem ver que após o treinamento apareceu uma pasta chamada logs. É dentro dessa pasta que nós temos o nosso objeto de interesse. Né? Então tem aqui a rede 2021, que foi o que nós iniciamos né, o nosso treinamento. Ela cria essa pasta automaticamente. E aqui dentro nós temos né, para cada um desses arquivos os pesos sinápticos oriundos daquela... Época. É, vocês podem ver que esses pesos sinápticos são muito ocupam uma memória muito grande, né? Cada época os nossos pesos sinápticos têm o um valor aqui de 244 megabytes. Isso é muita coisa, né? isso quer dizer que se eu é, fizer quatro treinamentos eu estou ocupando um giga aproximadamente aí na nossa memória, né? É, então o que, que acontece, pessoal? Nós temos aqui os nossos pesos que vai sendo armazenados a cada uma das épocas. Né? É, se nós tivermos uma limitação muito grande aqui de memória, né? que no meu caso, por exemplo, já tenho aqui meus 15 GB ocupados, eu quisesse fazer novos treinamentos, uma opção seria eu apagar todos os meus treinamentos, deixando apenas aquele último né? que nós obtivemos aqui o peso. E aí, né, vindo aqui na no nossa rotina, nós poderíamos colocar né, é, nessa partezinha aqui do comando a palavra leste, escrevendo aqui leste, executando aqui, ele vai carregar o último peso sináptico, e aqui ele iniciaria o treinamento a partir desse último é, matriz, né, que a gente já contém os nossos pesos sinápticos, ou seja, tem a limitação de memória, né? É muito saudável, então, a gente fazer, por exemplo, 10 treinamentos, aí vai lá e apaga os 9, depois vem aqui e executa. Aí esse last vai puxar o último treinamento, aí a gente inicia a parte dele, vai mais 10, apaga os outros 9 e repetindo esse processo, né? Caso nós tenhamos uma limitação de memória muito grande. Outra observação muito importante é que no Python, né, a gente não começa a contar do 1, 2, 3, o nosso objeto é contado a partir do zero. Né? Então, se nós estamos vendo aqui nessa figura, que seria mais interessante a gente considerar os pesos sinápticos aqui da nossa rede de número 19, é, iniciando do zero, isso corresponderia, então, ao nosso peso sináptico, né, que seria esse daqui, o peso sináptico do nosso objeto de número 18. Okay? Então, veja só. É, nós já treinamos as nossas redes, a gente já verificou aqui né, que a nossa rede de número 19 né, seria a nossa melhor, que a partir disso a gente já não teve muito ganho a continuar com as nossas épocas de treinamento. Né? É, e então eu vou fazer aqui, vou preparar as minhas redes para fazer uma inferência, para fazer isso, uma predição. Então nós temos esse comando aqui, né, eu vou executar ele. O que a gente precisa fazer? Né? Essas duas primeiras coisas a gente não precisa mudar, pode deixar o número 1. Dependendo da dimensão da nossa imagem, pode ser legal a gente fazer alterações aqui. Esse nível de confiança né, seria... É, nós temos a probabilidade de um determinado objeto ser o nosso objeto de interesse ou não. Né? Então, a gente quer que apresente os resultados apenas quando a gente tiver um nível de confiança acima de, aqui no caso, 0,9%, ou seja, 90%. Né? Então, eu posso mexer com isso aqui também. É, tirando essas alterações, eu não preciso mudar mais nada. Então, eu vou só dar um play aqui. Depois de nós darmos o play, a gente vai conseguir é, configurar então esse nosso modelo aqui para o modo de inferência. E aqui veja só, tem aqui ó, modelo é pasta do nosso modelo, né? Encontrar então o último peso. Se eu ajustar aqui ó, dar o OK, ele vai aparecer aqui uma rede de número 19 que é o último peso que eu tenho guardado lá. Mas eu posso escolher um outro peso sináptico qualquer, como a 18 por exemplo, que a gente falou que seria o melhor, né? Então vou copiar, vou colar isso aqui, Ctrl V e alterar aqui para. 18. né? Então, se eu tirar agora esse jogo da velha aqui, na hora que eu atualizar, vocês podem ver que vai aparecer aqui a nossa rede de número 18. E agora, veja só, dentro do nosso Google Drive, tal como a gente já falou, nós criamos uma pasta chamada teste, onde eu coloquei algumas imagens aleatórias, né? onde a gente tem aqui maracujás. Né? Então, dentro dessa pasta teste... É, nós estamos puxando esse endereço aqui e na hora que eu executar, já vai aparecer aqui os nossos objetos. Então, como vocês podem ver, já, conce... já começou a aparecer aqui né, os nossos maracujás que a gente tem dentro da nossa imagem. Nós conseguimos ver que tem algumas coisas que estão tá falando que é maracujá, como essa folha, mas na verdade não é. né a gente consegue amenizar esse problema de diferentes formas. A gente pode trabalhar com o nosso tamanho da imagem, né? De repente, colocando ela aqui um pouquinho maior, vou arriscar colocar aqui 1024, para ver se vai melhorar. Ou então, aumentando esse nível de confiança que a gente tem aqui, passando talvez para 0.95, né? Que ele mostraria só aquilo que realmente é fruto. Quanto menor foi esse nível de confiança, mais ele pode mostrar alguma coisa que não condiz com aquilo que a gente quer testar. Então estou dando os plays aqui de novo, carregando os pesos e é, vamos ver se melhorou alguma coisa. Como a gente pode ver, não resolveu muita coisa. A gente tem aqui, né, mostrando as folhas aqui como sendo maracujás, o que não é realidade... Nós vamos, então, colocar aqui 0.95. Ele só vai mostrar para a gente ali, então, naquela desimagem que é maracujá, que tiver uma confiança né, maior do que 95. Vou ativar aqui para a gente ver se melhora um pouquinho. Aí, agora a gente consegue ver né, que a gente tem um resultado bem mais assertivo, né? Está reconhecendo aqui apenas os nossos maracujás. Então, pessoal, nós vamos fazer uma outra aula, né, onde a gente vai começar a estudar essa eficiência. Né? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem, mostrando o maracujá, algumas coisas que não são maracujá. Né? A gente tem o que a gente chama de falsos positivos. Né? E pode ser que em alguma imagem também tenha um maracujá e a, o nosso, a nossa rede não reconheça. Tá? A gente teria um falso é, negativo. Então, existem alguns estimadores que a gente utiliza né, justamente para isso, para a gente verificar se nós estamos tendo eficiência ou não, ok? E, além disso, eu vou fazer também um outro exemplo aqui com outro problema, né, para a gente reconhecer outros objetos, para a gente entender muito melhor essa rotina, tudo bem? Então, se inscreva aí no canal, para vocês acompanhar esses novos vídeos e até a próxima aula.